você quer sentar concentrado? Fica concentrado, ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder, Sentar concentrada, fica concentrada, você quiser, sentar concentrado, fica concentrado, ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder. Eu tô no balão com o na mão, ela tá de longe, chama atenção, eu Tô no balhão com o na mão, ela tá de longe, chama atenção, Tô no balhão com o copo na, tá na mão, ela tá de longe, chamando atenção no balhão, no balão, no balão, Sentar concentrada. Tá concentrada, você quer sentar concentrada. Ficar concentrada, ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder. Sentar concentrada. Ficar concentrada, você quer sentar concentrada. Ficar concentrada, ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder. E aí, filha. Um abraço Jorge Nascimento.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 Eu tô no balão com o um copo na mão, ela tá de longe, chamando atenção. Eu tô no balão com um copo na mão, ela tá de longe, chama atenção, no balão, no balão, no balão, no balão, no balão, vai, vai, vai. Senta concentrada, fica concentrada, cê quer, sentar concentrada, fica concentrada, ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder, senta concentrada, fica concentrada. Fica concentrada, você quer sentar concentrada Fica concentrada, ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Senta concentrada, fica concentrada você quer sentar concentrada Fica concentrada, ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder O nome dele é Tartus Pachão